Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui uma questão sobre carga elétrica. Antes de apresentar a resolução, pausa o vídeo e eu vou dar um tempo de 3 minutos para vocês tentarem fazer a questão. Logo em seguida, eu retorno com a resolução. Espero que você tenha conseguido fazer a questão. Vamos para a resolução. Primeiramente, eu vou ler a questão para vocês. Um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons. E 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, este corpo está, daí vem as alternativas. A primeira coisa que eu vou fazer é grifar as partes mais importantes da questão. E todas as informações eu vou colocar no campo de dados. No problema está falando quantidade de prótons. E isso é uma informação importante. Então o número de prótons... Eu já tenho, que é 5 vezes 10 elevado a 19. Também tenho a quantidade de elétrons, então vou grifar a quantidade de elétrons. E o número de elétrons, então, é 4 vezes 10 elevado a 19. E foi falado também que a carga alimentar. A carga alimentar, que é representada por E minúsculo, vale 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulombs. O enunciado não falou que está pedindo a questão, então você vai ter que ir para as alternativas para saber o que realmente pede a questão. Então pelas alternativas, eu consigo perceber que a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a situação do corpo. Se o corpo está carregado positivamente, ou se o corpo está carregado negativamente, ou se o corpo está neutro. Só para relembrar, quando um corpo possui prótons em excesso, Significa que ele está carregado positivamente. Nesse caso, a esfera está carregada positivamente. Quando o corpo possui elétrons em excesso, significa que o corpo está carregado negativamente. Nesse caso, o corpo está carregado negativamente. E quando o corpo possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, significa o que? Que o corpo está neutro. Então, essa esfera está neutra. Voltando para a questão, essa esfera está com 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Eu sei que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Só por essa análise a gente já consegue perceber o quê? Que essa esfera está carregada positivamente. Através dessa informação, nós conseguimos invalidar o item A, que fala que o corpo está carregado negativamente. Conseguimos também anular o item C, que fala que o corpo está carregado negativamente. E também a letra E, que fala que o corpo está neutro. Agora restou apenas dois itens, o B e o D. Continuando. Para descobrir qual alternativa que é verdadeira, eu vou ter que descobrir qual o valor da carga elétrica. Para me achar o valor dessa carga elétrica, eu tenho que jogar na fórmula da unidade natural da carga elétrica. Que é representado por Q igual a N vezes Z. O Q é a carga elétrica, é o valor que eu quero achar. O N é o número de prótons ou elétrons em excesso. E o E é a carga elementar. Se o corpo estiver carregado positivamente, o valor de E é positivo, é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, se o corpo estiver com excesso de elétrons, o valor de E vai ser igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. No nosso caso, como eu sei que o corpo está carregado positivamente, então nós vamos utilizar a carga elementar positiva. Agora basta jogar na fórmula. Então Q é igual a N vezes Z, né? Só que repara, para calcularmos o valor da carga elétrica, é necessário ter o valor de N, que nós não temos. E N é o número de prótons ou elétrons em excesso. Vamos lá, vamos calcular o valor de N. Então eu sei que o corpo tem o quê? 5 vezes 10 elevado a 9 prótons e... 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Para a gente achar a quantidade de cargas elétricas em excesso, eu sempre vou pegar a quantidade maior de carga e subtrair pela quantidade menor de cargas elétricas. Eu sei, nesse caso, que eu tenho mais prótons e menos elétrons. Então, a fórmula vai ficar assim, ó. N é igual ao número de prótons menos o número de elétrons. Sempre eu pego a quantidade de carga maior e subtraio da quantidade de carga menor. Então, ele vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 19, menos 4 vezes 10 elevado a 19. Agora é só resolver essa continha, né? Nesse caso aqui, eu vou subtrair 5 menos 4, que vai ser igual a 1. E a potência de base 10, eu vou manter ela. Então, vai ficar assim, 1 vezes 10 elevado a 19 prótons. Então, eu tenho 1 vezes 10 elevado a 19 prótons em excesso no corpo. Agora que eu tenho o valor de N, é só substituir na fórmula. Então, N é igual a 1 vezes 10 elevado a 19 prótons, vezes a carga elementar, que é 1 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, eu vou pegar 1 e multiplicar por 1,6, que vai ser igual a 1,6. E vou pegar ali ó, o 10 elevado a 19 e multiplicar por 10 elevado a menos 19. Lembrando que é uma multiplicação de potências de base iguais. Então, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, vai ficar assim, ó, 10 elevado a 19 mais, abo menos 19. Pela regra da matemática, mais vezes menos dá menos. Então, vai ficar assim, ó, 10 elevado a 19 menos 19. 19 menos 19 é igual a zero, então fica 10 elevado a zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. Então vai ficar assim, 1,6 vezes 1 dá o quê? 1,6 cúmulos. O corpo está carregado com uma carga de 1,6 cúmulos. Com esse resultado, eu consigo anular a letra D e chegamos na resposta correta, que é a letra B, que fala que o corpo está carregado positivamente com uma carga igual a 1,6 couves. Pessoal, missão cumprida. Caso tenham dúvidas, deixe as perguntas no campo de comentário. Até a próxima e fiquem com Deus!